E aí, o que precisar, vocês vão, vão chamando, que a gente vai, vai resolvendo aqui. Bom, eu sou a Cristina, talvez alguns de vocês já me conheçam, uh, talvez alguns de vocês eu tenha tido a oportunidade de falar, né, porque a gente está fazendo um mutirão de ligações aí, para pedir para o pessoal, então, a questão do acesso, né? Então, faz algumas semanas que a gente está entrando em contato com as escolas, talvez algumas de vocês ainda não tenham chegado aí no ponto da, da lista, né? Mas a gente está trabalhando com essa questão do acesso, então, super agradecer, né a lei a oportunidade a Suziane e a oportunidade né da CREC é aqui do ladinho de casa entre aspas aqui do município de Taquara então a gente faz divisão aqui né então seguidamente estou passando pela pela cidade aí de Gravataí uh, então super agradecer a oportunidade de estar aqui trabalhando com vocês um pouquinho hoje. Uh, a ideia, então, é que a gente possa conversar sobre a questão de como acessar, de quais são os materiais, uh, do que a gente tem nessa plataforma de leitura, né? Então, dizer para vocês que a árvore né, conta com mais de 30 mil livros aí, e 600 editoras. Então, a gente vai estar tá descobrindo né, um pouquinho mais essa questão do uso da plataforma, de como entrar, de como acessar, de como disponibilizar isso para os alunos, tá? Eu vou ficar aqui no suporte, né, o que vocês precisarem, vocês podem ir chamando, uh, e a, a Raquel é que vai fazer o início, né, Raquel? e a Karine depois a continuidade, que é a nossa dupla poderosa aí que vai estar <risos> trabalhando com a gente. E o que precisarem, vocês vão chamando ali no chat que a gente vai respondendo. Raquel, tudo contigo aí. Obrigada, Cris. Bom, gente, bom dia. Tudo bom com vocês? Bom, eu sou a Raquel, eu faço parte da equipe de consultoria pedagógica da Árvore, sou professora, e é um prazer compartilhar desse momento com vocês, educadores. Hoje... Como consultora pedagógica, eu vou conduzir essa formação, tá? Em Árvore e Livros, explorando com vocês a plataforma, a sua riqueza e seu uso ferramental. Bem como vou trazer algumas possibilidades de trabalho pedagógico ao longo da minha explanação também. Mas antes de tudo, né, eu gostaria de contextualizar a Árvore e Livros para vocês, tá bom? A Árvore, como a Cris bem iniciou, é uma solução digital de leitura com mais de 30 mil títulos de clássicos da literatura best-sellers para ler quando e onde quiser em uma plataforma totalmente gamificada, tá? que possibilita aos leitores uma forma ainda mais divertida para desenvolver as habilidades de leitoras e ampliar o repertório de leitura. A Árvore Livres também oferece um ambiente de acesso exclusivo ao educador com uma ferramenta de criação e atribuição de atividades, sequências didáticas alinhadas à BNCC e materiais de apoio ao educador para ajudar nas intervenções com os alunos. Então, eu passo licença para vocês, dito isso, para poder compartilhar a minha tela, tá? Explicar para vocês como é que é esse primeiro acesso, ter esse primeiro momento com vocês de formação inicial, tá bom? Só vou compartilhar aqui rapidinho. Minha tela. Bom. Vocês estão vendo? Só me dá um ok, por favor. Sim. Obrigada. Aqui, para entrar na plataforma, a gente, abrir o navegador, né? Acredito que a maioria é, tem acesso ao Google. Vou colocar árvore.com.br barra Rio Grande do Sul. Nós vamos ser redirecionados para essa página intermediária, exclusiva da rede do Rio Grande do Sul, tá? Aqui de início... É, vocês observem que o nosso grupo ele trouxe para vocês essa página exclusiva então aqui nós já estamos passando a diversidade dos nossos best-sellers tá aqui nós temos nessa página alguns materiais de como acessar a plataforma para orientar melhor vocês um outro tipo de suporte tá bom nós temos algumas informações sobre a plataforma árvore livros tá e aqui embaixo nós temos três materiais como em forma de tutoriais para poder auxiliar os educadores, os alunos e o referencial curricular gaúcho na árvore, tá bom? Então, todos esses materiais vocês estão disponibilizados nessa primeira página e vocês têm acesso para poder degustar, para poder tirar dúvidas, para poder ser um suporte a mais para vocês, tá? Para entrar na plataforma pode acessar aqui, ó, esse botão de acesso agora. Nós vamos ser redirecionados para uma página de dados, de login, tá? E no caso da rede de, do Rio Grande do Sul, eu tô aqui com o meu login institucional, mas vocês podem acessar por esse botão aqui do Google, tá? Que vai ser redirecionado para o e-mail institucional, o arroba educar de vocês, o arroba.gov. Então aí, vocês vão ter acesso à plataforma com o e-mail institucional de vocês, Tá? Eu vou entrar com o meu e-mail aqui da árvore, ele já identificou que sou eu, vou colocar minha senha. E aí, nós vamos ser redirecionados. No caso da rede, ela vai ser redirecionada para árvore livros, porque lembrando que nós temos duas soluções, tá? Então, aqui eu tenho a página intermediária dessas duas soluções e tem essa opção. Mas vocês podem entrar aqui em Árvore Livros. E aí, ao acessar. Nós temos acesso a essa maravilhosa plataforma, tá? Com mais de 30 mil títulos, como a Cris bem disse. E eu vou explorar um pouquinho com vocês. Aqui nessa página inicial, nós temos o botão de busca, né? Acima. Nós temos os menus, tá? Que nós vamos passar por eles de forma bem uh, explorativa mesmo. Aqui ao lado, nós temos esse botão, canal direto, central de atendimento, tá? Aqui. Todos os educadores, professores, as CREs do Rio Grande do Sul podem ter contato direto com o time Árvore através dessa central de atendimento. Então, Raquel, eu estou acessando a plataforma, eu tive algum problema, preciso de algum suporte, tinha alguma dúvida. Dentro da plataforma você tem esse contato direto conosco, tá? Pode identificar como aluno ou como professor, tanto os alunos quanto os professores têm esse acesso e vocês podem falar com a gente a hora que precisar e a hora que sentir necessidade tá bom? É, a nossa plataforma, né, ela é lembra bem uma biblioteca virtual, então os nossos livros, eles são subdivididos em prateleiras, tá? Aqui em cima nós temos essa prateleira de destaque, que ela é bem interessante, porque aqui ela é uma das mais voláteis da plataforma, porque ela vai mudando mensalmente aqui Todo mês são inseridos novos títulos, tá? A equipe do editorial, a nossa equipe, ela vai fazendo essa curadoria e vai colocando aqui novos títulos mensais. Então, no mês de julho, esses foram os novos títulos que foram inseridos na plataforma. Isso significa que, tanto as redes quanto os alunos. Alguém abre o microfone? Gente, é, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem interromper, sintam-se totalmente à vontade, tá? Eu vou seguir aqui com a explanação, mas é uma troca, e caso vocês queiram falar, é só abrir o microfone ou no chat aí, tá bom? Bom, é, voltando, essa primeira prateleira é a prateleira que traz as novidades da plataforma, os novos títulos, tá bom? Que a nossa equipe do editorial, ela, ele insere. Aqui abaixo é a prateleira de continuar lendo. É o espaço né, da plataforma que tem o um rastreio rápido das leituras que já estão em andamento. Ou seja, todos esses livros aqui, eu em algum da momento da plataforma, eu abri e comecei a ter essas leituras. Então, desde o meu primeiro acesso, ele está aqui para mim disponível na prateleira de continuar lendo. Essa prateleira, gente, ela faz um link com esse menu aqui dos meus e-books, Tá? Por quê? Porque os meus e-books, ele é o histórico de títulos que eu já li na plataforma e que fica aqui guardadinho para mim acessar de forma mais rápida e mais prática caso eu queira, tá bom? Então, essa prateleira de continuar lendo seria esse rastreio rápido dessas leituras que já estão em andamento. Abaixo, nós temos o leiturômetro que seria o espaço né, é, para os professores da primeira infância e da educação infantil, que categoriza os livros. Então, aqui nós temos por níveis uh, a seleção de livros baseados em, na quantidade de conteúdo que esse livro aborda. Então, essa parte aqui é, é mais voltada para a educação infantil para o fundo de um, tá? E essa classificação, ela é uma classificação voltada para a quantidade de livros. Então, tem o um nível 1. Um, Observem, o nível 2 já tem uma quantidade de texto, o nível 3 outra, o nível 4 outra e o nível 5 outra. Então, aqui, essa parte é para poder estar tá acompanhando o início da vida leitora dos alunos da primeira infância e dos usuários e dos leitores também que estão nessa, percursando essa fase da vida, tá? De leitura nesse início. Abaixo, nós temos as coleções árvore, que seria a curadoria, também feita pela nossa equipe do editorial, onde são é, selecionados títulos a partir de temáticas, tá? Aqui, nós temos diversos temas, eu gostaria de abrir com vocês essa daqui, Garotas no Comando, porque nós estamos aí né, com o congresso Mulheres que Transformam, então, imbuídos dessa energia, eu gostaria de abrir essa coleção com vocês. E aqui, como você pode observar, é, tem a seleção de títulos voltados para esse tema. Então, caso você, professor, queira trabalhar dentro da sua escola, ou dentro da sua aula, temas, uh, e queira buscar livros voltados para um determinado tema, nas coleções árvore, você tem essa possibilidade dentro da prateleira de forma bem mais fluida e prática. Tá bom? Abaixo, nós temos algumas sugestões, tá? Essa prateleira aqui é uma prateleira mais personalizada para o leitor, porque aqui os nossos algoritmos da plataforma entendem que tipo de busca você faz, o que tipo de busca eu faço, que tipo de livros eu leio, que tipo de trilhas, ou que tipo de conteúdo eu degusto na plataforma. Então, a partir desse algoritmo, ele vai fazendo essa seleção de títulos, tá? E vai sugerindo para mim. Então, caso eu queira, eu entre na plataforma um dia, para deleite, eu queira ler, e aí eu gostaria de pesquisar um livro... Essa prateleira é ótima, porque ela já vai refinando essa seleção a partir do seu gosto, a partir das suas buscas. Tá? E aqui abaixo nós temos algumas outras prateleiras. Então, observem que todo esse acervo de 30 mil títulos, ele vem segmentado e ele vem organizado dessa forma para poder lembrar bem uma biblioteca, uma grande biblioteca virtual. Abaixo, nós temos o espaço da revista Qualé, que é bem interessante, porque aqui abordam-se né, o espaço do, da esfera jornalística, então do letramento midiático. E a revista Qual é uma, é uma parceria nossa que vem trabalhando notícias, que vem trabalhando essa esfera mesmo de, do, do mundo social, para trazer dentro da plataforma esses dois tipos de leituras, entendendo que nós entendemos que a leitura ela transforma e que... Essas leituras, elas trazem um, um repertório cultural, um repertório de habilidades de para os nossos alunos. Então, esse espaço é um espaço que agrega mais uma possibilidade de uso dentro da esfera literária, tá? Aqui, nós temos todas as edições, né? E nós trabalhamos essa questão das notícias com os nossos alunos. Eu gostaria de abrir essa número 30 aqui, que fala de um assunto bem atual, que seria os conflitos, né? entre Israel e Palestina, e observem que dentro da plataforma, dentro da, da revista, perdão, a ideia, né, é trazer de fato essa esfera jornalística social, esse letramento midiático, mas de forma bem lúdica para poder estar dentro da proposta e dentro também dos conhecimentos prévios, do que os nossos alunos eles entendem, do que os nossos alunos eles vivenciam, tá bem? Então, caso é, professores é, especialistas, professores do Fundo 2, é, que acham que é importante, vocês têm esse espaço aqui da esfera midiática para poder usufruir, para poder trabalhar. Tá? E abaixo, nós temos essas três últimas prateleiras, que são de autoria árvore. Tá? Essas três prateleiras... É, o nosso time do pedagógico, com muito carinho, desenvolveu para poder auxiliar o trabalho de vocês dentro da escola e dentro de sala de aula. Eu vou passar por cada uma delas, porque elas têm especificidades, mas esse espaço aqui é o espaço de degustação e de alegria do professor, porque nós trazemos é, auxílio, nós damos auxílio para vocês para poder trabalhar a plataforma dentro da sala de aula. A primeira plateleira seria as trilhas de leitura, Tá? que as trilhas de leitura, é, nesse espaço, é indicado um livro e durante a leitura é, são sugeridas algumas reflexões no formato de trilhas. Eu vou abrir uma trilha aqui para vocês, para vocês observarem comigo. Eu gostaria de abrir essa daqui da Cecília Meirelles. Essa trilha aqui da Cecília Meirelles traz, né, fala sobre os melhores poemas dela, na, a partir da ótica de um crítico, André Seflin. Aqui, ó. Vou pedir para ler leitura. Abre. <risos> Bom. É, aqui, gente, é, vocês têm a, a, essa trilha, essa opção de trilha, tá? Em que geralmente é sugerido um livro dentro da plataforma. E a partir dessa leitura, é uma leitura mais direcionada. A trilha, ela vai indicando... Né, alguns pontos de reflexão que nós chamamos de territórios, para que o aluno que for ler essa trilha tenha esse olhar mais atento a partir dessas reflexões, que lembram bastante uma trilha de leitura. Então, a ideia aqui para os professores é sugerir para vocês essas trilhas para que haja esse trabalho é, mais multicultural e interdisciplinar dentro da sala de aula, tá? Eu gosto muito dessa trilha porque ela traz muita ideia de poesia, ela traz muita ideia de de trabalhar esses gêneros literários no fundo de dois. Bom? Voltando aqui, nós temos uh, essas possibilidades, tá? Vamos voltar aqui do início. Gente, se eu estiver indo rápido demais, tá? Vocês dão um alô aí, que eu paro. Vocês, lembrando que vocês têm toda a autonomia de me parar na hora que quiser para poder tirar dúvidas tá bom? Abaixo, nós temos essa prateleira para professores e gestores, que seria um espaço de aperfeiçoamento da prática docente. Então, aqui nós temos e-books com dicas de como trabalhar alguns temas dentro da plataforma, Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui para a gente explorar um pouquinho também essa prateleira, porque ela é muito rica. Aqui nós temos alguns temas, né? É, nós temos contação de história brincante, por que indicar livros para os seus alunos, clube do livro em família, letramento midiático e as fake news. Gostaria de abrir essa com vocês aqui. Uh, que são e-books mesmo, para poder trabalhar dentro de sala de aula, ou até mesmo na escola, algum projeto importante, caso... É, a coordenação, ou os educadores, achem julguem necessário. Então, aqui nós temos esse material para poder auxiliar vocês também dentro dessa proposta, tá bem? É, nós temos também algumas inspirações, algumas dicas, então é bem interessante. Bem interessante. Bom, gente, é... aqui abaixo, nós temos os nossos projetos de leitura, tá? Os projetos de leitura seriam um espaço mesmo com projetos mais estruturais, tá bom? E sugestões para que tanto as CREs quanto os educadores possam desenvolver dentro da escola uh, esses projetos. E também observem que nós temos diversos temas, diversas temáticas que são inseridas para poder uh, agregar melhor uh, todos os tipos de assuntos, sabe, que a plataforma ela aborda. Nós também temos os projetos. E como é, a trilha de leitura também é indicado livros, mas a diferença da trilha de leitura é que a trilha de leitura ela indica um livro, tá? O projeto, como é uma proposta bem mais estruturada e também demanda um tempo maior ele vai também indicar mais livros, ele vai trazer novas indicações e mais livros também para poder ter essa estruturação. Então, nós temos toda a introdução, a parte de, de, do porquê do projeto, o objetivo, os momentos, tá? as indicações, todas as orientações necessárias para poder é, desenvolver um bom projeto dentro da escola. Tá? E vocês têm disponível nessas últimas três plataformas, nessas últimas três prateleiras, perdão, uh, esses conteúdos, tá? Esses conteúdos de autoria à árvore para poder auxiliar a escola, para poder auxiliar os educadores. Tá? Observem que nós temos outros tipos de prateleiras para poder é, segmentar melhor o nosso acervo, mas é, observem que abaixo dos livros nós temos essa catalogação, tá, essa editoria. Por quê? Porque o nosso acervo, ele é subdividido em 30 mil livros, mas nós professores temos acesso, nós educadores temos acesso a essa plataforma. O meu aluno do Fund 2, do Fund 1, ele vai ter acesso aos títulos uh, recomendados para essa, essa parte, é para esse segmento, perdão, para esse segmento. Então, os meus alunos que estão inseridos dentro do ensino fundamental anos iniciais, ele vai ter acesso a esse livro aqui. Já o aluno que está inserido no FUND 12, ele vai ter acesso a esse livro aqui. Porque nós entendemos que é, os nossos alunos e os nossos leitores também, eles estão passando, percussando uma vida escolar. Então, a plataforma ela se adapta e respeita a esses momentos, a esses saberes prévios, a essas construções que os nossos alunos eles desenvolvem. Então, o nosso acervo para aluno ele é segmentado. E por isso que é abaixo dos livros tem essa catalogação. Então, aqui tem para ensino médio, para funde 2, para FUDI 1. Um, e e observa-se bem: aqui é para professor, que nós temos também acervo exclusivo para professores, para deleite dos professores e aperfeiçoamento. Então, nós temos esse cuidado de segmentar o nosso acervo para respeitar e também estar de acordo com a vida escolar do meu aluno. Mas ok, Raquel, você me mostrou todo, todas essas possibilidades, você trouxe esse aparato geral da plataforma, mas eu quero trazer algo mais direcionado. Eu quero trabalhar com, com categorias, eu quero trabalhar com temáticas, como as coleções árvore. Caso seja esse o seu caso, educador, você pode vir aqui em categorias, tá? O início mostra, de forma geral, a plataforma. E em categorias, nós temos esse acervo segmentado por temáticas. Tá? Então, aqui nós temos em destaque algumas categorias. E abaixo, nós temos todas as categorias que estão presentes na plataforma. E eu gostaria de abrir um pouquinho com vocês aqui, agora, a matemática. Para poder, né? tá dando um oi aí para os educadores que lecionam essa disciplina e para poder também mostrar um pouco da interdisciplinaridade da plataforma. Observem que ao clicar na categoria matemática, ao lado já me foi disposto um filtro para refinar ainda mais e melhor essa minha busca, tá? Aqui nós temos filtro por ano recomendado, por temas, por tipo de escrita característica, idioma. Então, nós temos diversos temas para poder ir refinando a plataforma e caso você tenha alguma sugestão, ou algum trabalho mais específico, você pode estar é, facilitando a sua busca a partir desse filtro, tá bom? E aqui nós temos os livros voltados para a categoria que eu selecionei, a matemática. E eu gostaria de abrir isso daqui a vizinha antipática que sabia matemática. Porque essa história ela é muito engraçada, ela é ótima para poder trabalhar uh, com os alunos que têm alguma resistência à matemática, ou até mesmo os alunos que gostam pela literatura. É bem engraçada. É, ela é uma vizinha que se mudou recentemente tá, para o bairro do Theo. E o Theo não gosta de matemática de jeito nenhum. Então, nessa interação com essa vizinha, ela, ela mostra para ele... né? As possibilidades, como que é engraçado, como que é divertido e como que é necessária a matemática. E aí, gente, observem que ao acessar o livro, eu tenho essa página intermediária, tá? Essa página intermediária aqui me traz algumas possibilidades de uso. Primeiro, aqui eu tenho algumas informações, o ano recomendado do livro, tá? Mas também, uh, outras recomendações feitas pela plataforma... Algumas informações de catalogação, categoria do título. Aqui, nós temos uma sinopse, tá bom? E nós temos três botões. O botão de remover, meu, porque ele já estava nos meus favoritos, mas no caso, para vocês, vai aparecer aqui como, como favoritar. E aí, vocês têm essa opção de favoritar. E favoritando, esse livro já cai aqui, nesse menu de favoritos. Nós temos a opção de indicar. E aqui é bem interessante, porque essa opção de indicar, o professor ele tem a possibilidade de indicar para uma turma. Então, se eu quiser indicar para o sexto ano, eu consigo indicar. Tá? E também tem a possibilidade de indicar para um aluno específico. Então, eu quero indicar para a Karine. Vou indicar para a Karine. Então, a Karine ela também vai receber a minha indicação de livros. E eu também tenho essa possibilidade de colocar uma data, tá? Por exemplo, eu quero que a Karine, ela leia o meu livro até dia 3 de setembro. Até dia 3 de julho, perdão. Setembro de nove. Até dia 3 do nove. Então, eu tenho como fazer essas indicações por aqui para os meus alunos. Eu indico, tá? E o meu, a Karine e o sexto ano vai receber essas indicações. Só que é importante também, porque aqui na indicação, o professor ele tem uma autonomia maior de indicar outros tipos de livros. Lembra que eu disse que é, o nosso acervo ele é segmentado, então os alunos de determinados anos escolares, eles só vão ter acesso aos livros daquele ano. Mas aqui na indicação, o professor, o educador, à luz da sua experiência, do que ele conhece da sua turma, do que ele entende que se faz necessário, ele pode indicar um livro que não seja do ano, que não seja recomendado para o ano do meu aluno, para a sua turma. Então, por exemplo, esse livro aqui, ele é recomendado para o sexto ano. Se eu quiser recomendar para o oitavo ano, eu tenho como também recomendar. Porque o professor, ele tem essa autonomia de entender o que é melhor para a turma dele fazer essas indicações. Então, os alunos, eles só vão ter acesso a outros títulos, de outras recomendações, por meio da indicação do professor, tá? E aí, é só indicar. Indicados, esses livros que me foram indicados, eles vão para esse menu aqui de indicados, tá? Então, todos os meus livros, então, se alguém indicou um livro para mim, eu, como aluna, esses livros vão aparecer para mim nesse menu, tá? Então, explicada a indicação, vamos ver um pouquinho do livro agora? Alguém abriu o microfone? Tá bom. Então, eu vou seguir, tá? Tem alguma dúvida? Kátia, você pode fechar o microfone? Obrigada, professora. Obrigada, gente. Agora, gente, vamos dar uma olhadinha no livro, como é que é a leitura dentro da plataforma, né? No Ler Agora, nós temos acesso ao título. Aqui, nós temos opções tá, de leitura. Observem que aqui do lado nós temos essa engrenagem que nós podemos fazer algumas alterações nesse livro para poder adaptar melhor a nossa leitura do dia de dia no nosso cotidiano. Então, aqui nós temos o tipo de leitura, tá? Então, eu tenho como alterar de dia, de tarde, de noite, de noite, deixar esse, essa leitura o melhor possível para o meu momento. Eu tenho como também mudar a fonte com serifa ou sem serifa, tá? E eu tenho como aumentar. Então, esse tipo de, de leitura... Esse tipo de livro me dá essas possibilidades de leitura, de configurações de leitura na plataforma. Então, aqui eu deixei assim. Tá? E também eu tenho como ler a partir de lista de capítulos. Eu tenho como adiantar a leitura, ou retardar um pouco a minha leitura, a partir dos capítulos que estão no livro, tá bom? Então, por exemplo, eu já li o capítulo 1, capítulo 2, e eu quero parar nesses testes de racha-cucalógicos. Então, caso eu já tenha lido e por algum motivo a plataforma voltou o livro para o início, eu tenho como fazer com que a minha leitura ela volte. Ou tenho como também adiantar ou retardar, como eu falei, a partir dessa lista de capítulos, tá bom? Só deixa eu voltar aqui para a engrenagem branquinha. Isso. Tá bom? E aí eu consigo lendo normalmente o meu livro, meus títulos, e caso eu queira fazer uma anotação, caso eu queira, eu achei muito interessante essa parte, eu quero deixar guardado, eu tenho como fazer isso aqui nas minhas anotações. Então, nessa página aqui, eu consigo estar escrevendo algumas anotações que eu gostei, ou alguma observação, e deixar guardado. E aí, todas as vezes que eu abrir esse livro e parar nessa página, vão ter essas anotações aqui guardadinhas para mim, para que eu possa retomar algumas das reflexões que eu fiz, tá bom? Então, essa, essa, essa parte aqui de, de anotações, ela é bem válida, porque quando nós estamos lendo o livro, né, e achamos algum ponto importante, algum ponto que queremos destacar, tem essa opção dentro da leitura da plataforma, tá bom? Então, aqui, nós temos esses três tipos de configurações de engrenagens, tá? E nós temos também uma outra forma de leitura dentro da plataforma. Seria? Vou mostrar para vocês. Aqui dentro dessas categorias, gente, que é bem rica, né? Nós temos até história em quadrinhos, que é bem... bem... Os alunos, eles, eles gostam muito dessa diversidade como que a, a literatura ela acaba se personificando né, em diversas formas. E eu gostaria de abrir com vocês A Guerra de Canudos, que é bem interessante esse livro. Professores aí de história, de geografia, é, que queiram trabalhar né, com a temática de forma mais lúdica, de forma mais interativa, nós temos também uma outra forma de leitura dentro da plataforma. Tá? Aqui também nós temos essa página intermediária, com os botões, que eu já falei, com as informações de recomendação, de categoria, de temática. E aqui a proposta desse livro é uma proposta mais em quadrinhos. Mas observem que aqui nós não temos a engrenagem. Por quê? Porque aqui a riqueza gráfica, né? Ela já, já vem para a plataforma com, com delimitações bem mais, menos é, configuráveis, né? Vamos colocar assim. Então, os livros, os livros que estão dentro dessa proposta em quadrinhos, os livros que trazem essa ideia, ela, eles não podem ser mudados, eles não podem ter essas engrenagens modificadas. Então, eles vêm dentro dessa proposta. Então, todos vão ter alguns livros que eu, nós vamos conseguir fazer essas configurações e essas alterações, e vão ter livros que não, como no caso desse aqui, é, de histórias em quadrinhos, da Guerra de Canudos, tá bem? Então, são essas duas formas de leitura dentro da plataforma, tá? Que os educadores eles podem estar é, abordando e podem estar trabalhando. É, eu gosto de mostrar essas duas formas de, de leitura porque vão ter livros que vai trazer né, essas engrenagens e livros que não. E aí vocês conseguem é, entender e direcionar bem melhor. É, nós temos também histórias em quadrinhos, nós temos os games, que vem falando mais sobre uh, essa ideia, né, de esse mundo mais de gamificação. Então, de verdade, esse acervo de 30 mil livros, ele acompanha e trabalha essa diversidade de forma bem ampla. Aqui, é, passou a categorias. Raquel, tudo bem, você me trouxe de forma geral a plataforma, você passou por categorias, tem alguma outra maneira de poder trabalhar de forma mais refinada e de procurar os livros? Sim, nós temos a partir da barra, a de pesquisa, os livros. Então, caso eu queira falar sobre olhos, o livro da Conteção Valista, que eu acabei de ler, que é maravilhoso, d'água, eu tenho como pesquisar, Tá, ah, gente? Eu vou até a favoritar ele aqui para mim. Eu tenho como pesquisar. E aí, a partir da barra, das categorias e das coleções, nós temos essa navegação bem mais direcionada. Tá bom? É, eu já passei pelos indicados, mas só para poder recapitular, né? No menu de indicados, nós temos uh, os livros que me foram indicados por alguém, tá bom? Aqui me foi indicado pela Mariana, tive a indicação da Danielle. Nos meus e-books, como eu também já havia dito, seria o meu histórico de, de usabilidade na plataforma. E aqui em tarefas, seriam as tarefas que me foi aplicadas, tá bom? Então, aqui, lembrando que eu estou no perfil leitor, é, aqui são, é o espaço em que me é atribuído tarefas, me é aplicado tarefas, e eu tenho a visualização de todas as tarefas que me foi aplicadas. Por exemplo, aqui eu estou... Tô aguardando a correção, então, eu já fiz a minha tarefa, estou aguardando a correção, e essas tarefas aqui, elas já foram corrigidas, tá? Então, eu tenho a opção de olhar aqui, eu como aluno tenho a opção de olhar o que meu professor disse, o que meu professor corrigiu sobre a minha atividade, e ainda ver a minha nota. Então, nesse espaço, ficam dispostas todas as tarefas. As que eu fiz, as que eu estou aguardando correção, as que já foram corrigidas, as que eu não terminei e vou continuar a atividade ficam todas dispostas aqui, tá? E essa aba aqui é a nossa aba de conquistas, é a nossa é a nossa plataforma de gamificação que tem o objetivo de engajar os alunos, de fazer com que essa experiência dentro da plataforma ela seja lúdica, ela seja é, divertida, que eles possam construir essas habilidades leitoras dentro de uma proposta bem bem prazerosa. Então nós temos essas opções de gamificação, tá? A nossa primeira opção seria a floresta. Então, a nossa brincadeira aqui... é O Otto, ele está bem feliz comigo, mas a nossa brincadeira aqui é ajudar o Otto a reflorestar a casa dele, tá? Então, o Otto, a floresta em que ele morava foi totalmente desmatada e aí nós temos a missão de ajudar ele a reflorestar. Raquel, como é que eu faço isso, né? Nós reflorestamos, ajudamos o Otto a reflorestar a partir das nossas leituras. Então, a partir das minhas leituras, eu ganho moedas, tá? E eu ganho gotas. Essas moedas aqui, elas me fazem comprar sementes. Então, a partir do momento que eu compro as minhas sementes, eu começo a ajudar o Otto a reflorestar novamente as minhas... A casinha dele, a floresta. E também, a partir das minhas leituras, eu começo a ganhar gotas... Por quê? Porque a floresta precisa de água, então, a, a, o meu uso constante de leituras dentro da plataforma vai me promover essa, esse reservatório de água que vai ajudar as árvores a crescerem, tá? Se esse reservatório estiver um, um, tiver abaixo tá? desse nível mínimo de água, as min a minha floresta ela para de crescer. Então, a proposta aqui é fazer com que os nossos alunos, eles tenham esse hábito e essa prática leitora constante, construam essas habilidades de forma constante. Então, por mais que eu possa ter água aqui, eu preciso ler até que o um reservatório chegue ao, ao nível máximo, ou passe do nível, para poder fazer com que a minha floresta comece a crescer e para que eu ganhe moedas para comprar novas sementes, Tá? Aqui eu tenho a opção de, de todas as sementes disponíveis na casinha do Otto. E aí eu tenho também a, a, quanto vale essas sementes, né? Eu já plantei aqui cerca de seis. Estou aí na luta para poder continuar e para poder comprar a lendariuna, que é 500, mas vou conseguir. E também nós temos opções, a partir dessas moedas, de comprar itens especiais, Tá? E também de olhar a floresta dos meus colegas de classe, dos meus amigos. Então, eu tenho a opção aqui, por exemplo, eu quero olhar a floresta do Arthur. Que também está em processo. Então, eu tenho como fazer isso, tá bom? Tanto do Arthur, quanto do Samuel. E aí, a part... nesse, nesse espaço aqui da plataforma, eu tenho como também interagir. E eu tenho como brincar também com os meus colegas de classe. É, vendo uma floresta do outro, tá? Então, essa seria a primeira opção de, de gamificação na plataforma. Aqui abaixo, nós temos uh, alguns tutoriais, tá? Alguns informativos de como ganhar pontos, moedas e gotas, e também algumas advertências para não ser desclassificado. Então, essa seria a primeira proposta de gamificação, e a segunda seria a nossa liga de leitores, tá? Dentro da, da plataforma, com a minha leitura, eu posso ganhar moedas, gotas, e eu posso ganhar pontos. E esses pontos aqui são referentes à liga. tá? A liga é uma competição saudável, uma brincadeira, entre os competidores a nível Brasil da árvore. Então, aqui eu consigo observar que eu estou na minha posição de ouro, estou aí a platina. E aqui a proposta é fazer, é realmente construir, novamente, o nosso objetivo é construir o um engajamento dos alunos a partir dessa prática constante de leitura e fazer uma brincadeira com eles. Então, a ideia da Liga de Leitores é promover essa, essa competição saudável para que dentro da escola possa ser, um, um, possa ser uma forma também de trabalho para a usabilidade da plataforma. Então, aqui eu consigo ter esse panorama, esse relatório, né, de, de posição, de como que está a minha posição dentro da liga, o meu histórico e o meu ranking. É, aqui eu tenho três tipos de visões, tá, a geral, que seria a nível Brasil, então aqui eu tenho a Karina, que, que é do, do Rio de Janeiro, eu tenho a Patrícia, que é do Recife, eu tenho a Suzete, que é da Bahia, então, nesse ranking geral, eu tenho essa visão a nível Brasil de todos, os de todos os competidores, de todos os leitores, tá? A nível escola, aqui eu só consigo visualizar a minha posição dentro da minha escola, tá bom? Então, onde que eu estou inserida aqui? Eu tô na posição 17ª. E também da minha turma. Então, aqui eu consigo ter esses três tipos de visões, tá bom? Para poder brincar nesses três níveis, é, a Liga de Leitores, gente, ela, ela automaticamente, por exemplo, eu entrei na plataforma, eu comecei a ler, automaticamente eu começo a gerar pontos, eu começo a gerar gotas, eu começo a gerar moedas. Então, não é necessário fazer um cadastro para poder entrar na Liga de Leitores. A partir do, da, do seu uso na plataforma, a partir do seu engajamento na plataforma, automaticamente você já é inserido, tá? Então, a nossa proposta de gamificação, de trazer essa... Essa parte mais prazerosa e lúdica, para dentro da, em árvore e livros, tem essas duas propostas. A da floresta, que o Otto aqui está bem feliz em comigo, e a da liga de leitores, tá bom? Então, é, até a parte de conquistas, nós temos aí a visualização e nós passamos pelo menu do perfil leitor, tá bem? É, agora, nós vamos entrar no painel do educador. Mas antes de entrar no painel do educador, eu queria saber se... Alguém tem alguma dúvida, se queria falar algo ou não? Que aí eu posso seguir. Tudo bem. O painel, todas as possibilidades de uso do painel do educador. Passo para tu, tá, cara? Tá então. Ótimo. A minha Agora tela. é interessante falar, pessoal, que como a Raquel disse, a nossa, conforme a gente vai lendo, né, isso vai gerando os pontos, gotas e moedas. No entanto, fica aí a dica, né, não só na hora de plantar a floresta de vocês, como também de fazer essa instrução para os alunos. Quando a gente entra na plataforma, todo mundo já começa com 40 moedas. Essas 40 moedas são utilizadas para comprar a nossa árvore mais baratinha, né? Então, a partir do momento que você plantar essa árvore, essa primeira árvore, com o dinheiro que você já possui na plataforma, as leituras vão gerando novas moedas. Então, fica aí a dica para não iniciar a leitura antes de fazer esse plantio, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela agora. Foi, né? É, lembrando que quando a gente está aqui, às vezes a gente, a gente, às vezes não, a gente nunca é, vê vocês, tá? Por isso que às vezes as interações no chat, a gente fica pedindo, ah, fala aí para mim, porque a gente não vê, né? Então eu vi aí que tem bastante comentários positivos no chat, estou super animada. E agora eu vou mostrar o painel do educador, dar uma leve acelerada só por conta do horário, mas por favor, não hesitem em fazer as perguntas. Então, vamos lá. Essa área é de acesso exclusivo do professor, coordenadores, diretores. Vou clicar e ele vai abrir para mim, inicialmente, um resumo de como está o consumo de livros dentro da nossa plataforma Árvore Livros. Então, o primeiro é a quantidade de livros lidos, as horas de leitura, os alunos que foram cadastrados, os livros indicados e, aqui embaixo, os livros preferidos... Que a minha escola está acessando né? Os, no, os números de leitura bem indicado aqui nas capas. Então, de forma bem visual, esse é o primeiro acesso que nós temos, um resumo. No nosso campo esquerdo, logo abaixo, nós temos os relatórios. Nesses relatórios de leitura, a gente consegue aprofundar aí as nossas noções de leitura. Então, aqui eu tenho todas as turmas da minha escola. Primeiro ano, segundo ano, todas as turmas que estão cadastradas na plataforma. Eu posso descer e procurar a minha, ou eu posso fazer essa pesquisa na barra direita. Então, eu vou acessar o meu sexto ano de gratuidade. Já vejo a quantidade de leituras que a turma realizou, quantos usuários estão cadastrados. Clicando do lado direito, no botão azul de mais detalhes, nós vemos a listagem dos alunos. Todos os alunos cadastrados que estão utilizando a plataforma. E aqui nós temos uma diferenciação entre os livros emprestados e as leituras realizadas. O empréstimo é como se você estivesse em uma biblioteca, né? E você visse o um livro do seu interesse, você pega o livro, abre o livro, folheia, mas não continua na leitura, por um motivo ou outro. É um direito do leitor não prosseguir uma leitura, né? Então, esse livro foi emprestado para você. Já a leitura, ela é aquele livro que foi lido pelo menos em 50%. Então, quando a gente coloca o cursor do mouse, a gente tem acesso a essas informações, tá? Então, eu já vi que esse aluno, Samuel, ele leu de fato nove livros, mas ele tem bastante interesse por leitura, visto que ele abriu diversos deles. Vou clicar em mais detalhes e acessar o mapa de leitura desse aluno aí, especificamente. Eu consigo fazer isso com todos. No mapa de leitura... Eu consigo ver os títulos que foram lidos pelo aluno e também rastrear qual foi a porcentagem de, de leitura que ele realizou em cada título. Então, alguns livros ele, de fato, só folheou. Outros, ele iniciou a leitura, talvez aquele livro não tenha interessado tanto ele, é muito normal isso acontecer. E outros livros ele, de fato, é, prosseguiu, vai conseguir fazer um relatório, vai conseguir com facilidade... É, Teve os conhecimentos absorvidos, né? Pode discursar sobre esses títulos. Inclusive, nesse mapa, eu vejo quem tem feito leituras offline. Então, a gente sabe aí que toda a rede do Rio Grande do Sul consegue fazer o download de até 10 títulos. E a gente consegue ver quais dos alunos estão realizando essa leitura offline também. É muito difícil que o relatório apareça 100%. Nem mesmo os nossos aparecem, tá? Porque a gente sempre pula o início, né? tem as informações dos livros, então não se abalem, tá? Quando a gente vê é, um livro que não foi aproveitado, não foi totalmente lido, é muito natural que isso aconteça. Desce na nossa abinha à esquerda, eu vou para tarefas. Bom, nessa página nós temos um sistema de criação, atribuição e correção de tarefas. É muito tranquilo, a gente segue esse fluxo da esquerda para a direita, né? Então o primeiro passo é criar uma atividade, essa criação é simples, você coloca o nome da atividade que você quer, né? você avança e vai seguindo para esses pontos, livros usados, quais são as questões, elas podem ser múltipla escolha, elas podem ser dissertativas, você pode inclusive incluir uma tirinha em uma delas e por fim você opta por torná-la pública ou não, o que seria isso? Bom, é muito comum que a gente divida os nossos sucessos com os nossos colegas, né? Então, a partir do momento que a gente tiver uma tarefa que ficou muito legal, que gerou engajamento, a gente pode optar por compartilhar não só com os nossos colegas do Rio Grande do Sul, como também de todos os professores do Brasil. Aqui em minhas atividades, estão as atividades que eu já criei e eu vou atribuí-las aqui no botão de aplicar atividade. Vou colocar o nome do meu aluno ou da minha turma. Também consigo aqui acessar todas as minhas turmas. É um processo bem fácil, que a plataforma facilita aí. E aqui em tarefas aplicadas, eu tenho o retorno dessas atividades. Então, os alunos que realizaram, eu vou ter a opção de corrigir. E os alunos que não realizar, aqui olha, corrigir a atividade, ou aqueles alunos que não conseguiram cumprir o prazo, eu posso ou cancelar a aplicação, ou estender esse prazo, né? Aí vai ser uma conversa individual, nem todas as tarefas precisam ser obrigatórias, nem todas precisam ter prazo, isso vai ser uma definição mesmo do dia a dia. Por fim, em tarefas públicas, nós conseguimos acessar as tarefas que, como eu disse, os outros professores é, escolheram compartilhar aí do, de todo o Brasil. Então, é interessante também fazer essa viagem, né, Aqui sempre a gente tem a opção de filtrar para ver o ano de escolaridade que mais é, combina, né, ou com a nossa turma, ou com a nossa proposta. E quando a gente seleciona as caixinhas de diálogo, ele vai diminuindo a quantidade de tarefas que são expostas, né. Essa, por exemplo, eu tinha selecionado lá, ele está filtrando para mim. Eu ia mostrar que uma tarefa do quinto ano não ia servir para o meu oitavo, né? Mas aqui, ó, conforme eu coloco os títulos, ele vai restringindo esse acesso para mim. Logo abaixo de tarefas, nós temos a opção, vou aqui no último, sequência didática, porque realmente não poderia encerrar a nossa fala sem abordar as sequências didáticas. As sequências didáticas são conteúdos é, elaborados em sincronia com a BNCC, para os anos de escolaridade do ensino fundamental, que contemplam o mais diverso, os mais diversos assuntos, e exploram todos os gêneros literários que a gente, é, que a gente possui em uso né, no Brasil. Vou selecionar novamente aqui os meus anos finais. Desculpa. Foi Diminuiu aqui a quantidade de sequências didáticas que são exibidas. E vou passar aqui devagar para a gente ir vendo os títulos, né? Redes sociais, celular, internet, o gênero notícia. Então, a notícia, além de ser trabalhada lá com a nossa revista Qual é, também pode ser explorada de outras formas. Afinal, onde é que a gente acessa a notícia hoje em dia, né? Normalmente é pelo celular, é pela TV, é anúncio publicitário. Então, gênero de anúncio publicitário, que é uma coisa que normalmente a gente acaba não abordando na escola, né, preferindo outros, né, preferindo outros que são mais específicos. Os debates sobre preconceito, gênero novela, gênero de carta ao leitor. E eu posso sim filtrar qual gênero eu desejo abordar nessa sequência didática. Eu vou fazer a escolha da crônica. A crônica é um jeito, um gênero literário, né, que nos aproxima do interlocutor, é uma linguagem mais simplificada, é fala de cotidiano, então normalmente os alunos se identificam bastante, os temas são comuns, né, são do dia a dia. Essa sequência didática, ela é sugerida para o sétimo ano e ela tem seis aulas, lembrando aí que o professor vai conduzir essa sequência didática da forma que for mais adequada para a sua realidade, para a realidade da turma. Então, sempre que a gente abre uma sequência, a gente tem o ano escolar, a qual ela se destina, a quantidade de aulas, as palavras-chave que nos aproximam dessa sequência, as habilidades da BNCC que ela vai desenvolver, o gênero textual contemplado e as práticas de linguagem. Então, eu poderia não ter a intenção de trabalhar crônica, mas ter a intenção de desenvolver a leitura enquanto prática de linguagem e eu poderia utilizar esse filtro. Logo abaixo, nós temos as competências específicas, objetivos de conhecimento e os objetivos específicos, aqueles que podem constar no nosso plano de aula. Em outros textos, encontramos links ou dentro da árvore ou disponíveis na internet que é, fazem também alusão né, ao assunto que está sendo debatido na sequência didática e podem completar aí, as nossas aulas. Essa sequência é dividida em seis aulas, eu vou abrir uma. Para a gente dar uma olhada, olha, então vamos lá. Professor, ao iniciar a aula, procure levantar os conhecimentos prévios dos alunos. Então, a narração vai constando qual o passo a passo o professor pode fazer num primeiro momento para introduzir o tema e conforme as aulas vão avançando, o professor vai se aprofundando. Então, se na primeira a gente explica o que é a crônica, depois nós vamos falar dos tipos de crônica e, por fim, a avaliação. Que, nesse caso, a sugestão... É que seja avaliado os questionamentos feitos em salas de aula, juntamente com as tarefas para casa, ou a gente pode propor também uma avaliação mais objetiva para aferir aí, né, o quanto foi é, desenvolvido desse tema, o quanto os alunos conseguiram reter, aprender, e o quanto nós aprendemos também, né? porque a gente aprende o tempo todo. né Costumo falar que todo professor tem um pouquinho de aluno também. Então, pessoal... É, caso queiram... Como eu volto para o meu perfil do leitor? só clicar aqui em cima, tá? Se eu clicar em página inicial, eu sou direcionada para o resumo, porque eu estou no painel do educador. Então, para voltar à página inicial do leitor, a gente clica aqui nessa abinha verde... Nessa abinha roxa, desculpa. Então, pessoal, eu acredito que com a explanação da Raquel e também agora conhecendo o painel do educador, é, muitos despertaram aí o interesse em conhecer a nossa plataforma e utilizá-la no dia a dia, o que é ainda mais importante. Espero que vocês tenham é, absorvido aí. E vou retornar para só conferir se tem realmente alguma pergunta. Perfeito? Deixa eu conferir aqui no chat. Ah, perfeito. Não teve perguntas aqui. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Estou vendo alguns elogios, algumas outras perguntas, mas que já foram respondidas. Não há, sem problemas. Então, eu vou acreditar que o conteúdo é, conseguiu atingi-los, conseguiu realmente... Nós conseguimos cumprir a nossa missão, né, Raquel? Que é deixar vocês tão apaixonados pela árvore quanto nós somos. E eu estou vendo aqui a Nádia perguntando... Tem um passo a passo para professores de acesso, se você se refere, temos um passo a passo. Na nossa página inicial, arbre.com.br barra Rio Grande do Sul, essa que foi divulgada aí no chat mais cedo, quando a gente desce a página, a gente tem acesso a três materiais de cara. O primeiro se refere ao acesso para professores, o segundo acesso para os alunos e o terceiro é o referencial curricular gaúcho. Então... É, aqui estou vendo que a Cris está divulgando os links dos tutoriais. E são realmente bem facilitados. E, gente, na própria página da Árvore, assim que vocês fizerem o login, também tem a chance de entrar em contato diretamente com a nossa equipe do atendimento. É, a caixa de diálogo pergunta se nós somos professores, alunos, e a partir da identificação do problema, ele vai ser sanado por alguém da nossa equipe de forma mais rápida possível. Tá? Então não, eu costumo falar, né? como a gente fala, não leva dúvida para casa, não guarda dúvida. Exponha na plataforma, conversa conosco, porque realmente aí eu sei que a rede já está entrando em recesso daqui a pouco, e aí essa leitura de leite pode ser feita, né? É tão prazeroso a gente ler, desvendar os títulos e futuramente, aí, em breve no retorno, realmente utilizá-los em sala de aula. De nada, Nádia, é um prazer. Nada. Foi um prazer. Gente, eu quero aproveitar, né, uh, e super agradecer o trabalho da Leia, em especial também o trabalho da Suziane, né? Uh, a Suzy tá ali no chat junto com a gente. Dizer que essa mulher da NTE é ninja, porque assim, ó, tem muito vídeo que ela fez para vocês poderem divulgar para os alunos, mostrando como é que os alunos vão fazer. Então, que assim, essa mulher é poderosa aí nos GIFs e todo outro material aí que ela está produzindo uh, para fazer essa movimentação de acesso, né? Alguns professores ainda perguntaram, né, se o cadastro está uh, tá realizado dos alunos. Sim, gente, está tudo cadastrado na, no, na plataforma. O que a gente precisa fazer é a movimentação para que o aluno acesse a plataforma. Vocês só vão visualizar o aluno depois que eles fazem o acesso. É mes a mesma questão que a gente tem no, no class, né? Que a gente manda o convite da sala de aula enquanto o aluno não aceitar ele não visualiza o que a gente está colocando ali. Então, a plataforma também. Enquanto o aluno não realizar o primeiro acesso, o professor não visualiza e, consequentemente, não consegue indicar, não consegue encaminhar as atividades. Então, isso é uma questão aí importante. Fala, Suzy Poderosa. Oi, bom dia. O material está lá, eu estou sempre fazendo. Eu não tenho o costume de fazer tutoriais para professores, porque eu acho complicado a gente colocar no YouTube como é que o professor acessa, como é que o professor realiza as atividades, como é que o professor entra dentro da plataforma para avaliar o aluno, eu acho que isso seria complicado. Então, geralmente, os meus meus vídeos são direcionados para os alunos. É, se a gente conversar e vocês acharem que não tem problema fazer vídeos tutoriais para professores, eu posso fazer. Só que eu fico pensando, né a gente vai dar todo o ouro, tudo como é como a gente faz como é que avalia tudo no, no, no YouTube, do o aluno Vê como é que está sendo avaliado. Por isso que eu não fiz pra tutorial para aluno, nem da árvore e nem do elefante letrado. Eu posso colocar propaganda. Então, eu imagino que como o YouTube tem acesso de milhões de pessoas, que, a gente, que esse momento do professor ele é muito privado. Então, se a gente deixar liberado, vai ter o pai dizendo, ah, mas meu filho leu, porque eu vi lá no sistema que o professor pode avaliar desse jeito. Quando a gente vê tem gente dando pitaco na avaliação da gente. Né? Então, chega de gente dar pitaco no nosso trabalho. A gente entra lá, resolve como vai fazer, escolhe como vai fazer a sua avaliação, se vai fazer um livro, dois, entendeu? Então, eu acredito que essa questão do tutorial para o professor, acredito que nem a Cristina nem a Leva vão liberar que eu faça tutorial no vídeo para professor. A gente tem também o Zepeto, que eu estou colocando também os vídeos do Zepeto, aquelas figurinhas que eu estou usando, são excelentes, tem vídeos, o pessoal pode fazer com os alunos, cada aluno faz o seu avatar, a gente faz depois, os alunos interagirem com os seus avatares, em tempos né, de uso de autorização de imagem, a gente está sempre preocupado com isso, muitas escolas não conseguiram é, que os alunos assinassem esse ano a sua autorização da imagem, ele entra lá no aplicativo, ele faz o avatar dele, adiciona a professora e vocês podem utilizar as imagens deles em atividades. Pode colocar ele dentro de uma, uma casa, pode colocar ele numa historinha, pode fazer vídeos com eles dançando. Tudo isso o Zepeto proporciona. É claro que tem outros aplicativos que também fazem isso. Mas o Zepeto é o que eu estou usando. Então, quem está acompanhando as redes do NTE, está vendo que sempre tem uma bonequinha que é igualzinha a mim. Claro que não é. Né? É igualzinha a mim quando criança, claro. E eu coloquei a Leia, coloquei os guris do, dos técnicos. Todo mundo que eu conheço, eu digo, faz o Zepeto, me adiciona. E a gente está fazendo um grupo bem grande com esse aplicativo. Porque eu acho que a gente tem que ter uma, uma identidade visual para o aluno, a gente como eu, com 50 e tantos, né? Eu imagino que quando eu faço um vídeo para o aluno, eu coloco essas figuras. Eu não coloco o meu rosto, que ninguém vai abrir. Eu coloco ali a bonequinha, coloco uma outra, uma mais jovem, digamos assim. Eu acho que está funcionando. Então, os vídeos que estão lá são para os alunos. Vocês não vão ver vídeos para os alunos comigo falando ou meu rosto. Tá? Então, a ideia é a gente usar os bonequinhos, as imagens. Então, quem instalar o ZP quiser aparecer nas, nas, nas nossas postagens do NTE, é só dizer, Suziane, meu, meu boneco é esse. Eu adiciono e eu vou colocando vocês em todos, não tem problema nenhum. Eu sempre uso as mesmas pessoas porque eu tenho poucos amigos. Né? Mas se vocês se inscreverem e me mandarem o link de vocês, eu boto vocês em tudo. Quando vocês vocês estão dançando. Que nem lá no Instagram, tem sempre alguém dançando lá no Instagram, no no YouTube, é só observar, tá? Então, assim, bom dia a todos, estou aqui para ajudar. Algumas coisas eu não sei, porque eu não tenho a visão do professor, né eu e a Leia, às vezes, a gente chuta muito, né, Leia? Porque a gente não tem... A Leia até é menos que eu, porque a Leia tem acesso ao supervisor. Agora, algumas coisas, por exemplo, no Classroom, como eu não tenho tudo, mas eu não tenho a visão do professor, eu tenho a visão do administrador. Ah, então, assim, paciência com a gente, né, Leia? Às vezes, a gente não, não consegue atender... Não, a gente... muito... É, mas a gente vai atrás, né, Suzy? A gente não, não vai, vai atrás, a gente incomoda a Cris, a, a gente incomoda a gente vai. A gente não incomodar então. todo mundo, eu incomodo tanta gente. O aplicativo é o Zepeto, eu vou colocar também o link da instalação, de como é que vocês ganham moedas. Olha lá, no Zepeto tem as moedas para a gente comprar roupa, a gente lá compra roupa de mil reais. Maravilhoso. Com é. as moedas, né, é no nosso salário, as moedas do Zepeto. A gente o compra Sousa. uma grande diamante, é uma coisa viciante. Quem então, sabe assim, vou coloca, coloca ali vídeo. no... Vou colocar o... Agora eu vou fechar Já coloca ali no... no chat, quem é que sabe... Vou o no YouTube. chat o link do... Vocês podem se inscrever no canal, então vou fazer que nem os youtubers, né? se inscrevam no canal, acionem o sininho ou não, mas que vocês estejam sempre ligados no canal, porque toda semana eu estou colocando vídeos da Cipave, eu coloco vídeos sobre segurança na internet, eu coloco vários vídeos que a gente está fazendo, o NTE está fazendo. É, tem um lá do Render Forest que faz vinhetas que se movimentam, Assim, a escola quer fazer seu logo, se, se abrir dentro de uma vinheta legal, está lá o vídeo como é que faz. Então, a ideia é essa, a gente vai, vai abrir uma live com os alunos com uma vinheta diferente, com bonequinhos dançando, coloca lá, tem todos os tutoriais lá, para aprender a fazer. Tá? Eu vou colocar os vídeos aqui. Então, entra no... E clica no... bota na barra de pesquisa NTE, gravata aí e já pode se inscrever. Fala, Leandro. Você sabe tu coloca no link, no chat, ali o, o link do grupo de WhatsApp da plataforma das plataformas Olha, de essa, leitura que a gente também tem também. Colocar, então, a gente tem um link, a gente tem um grupo chamado Leitura da 28CREM. Então, qualquer professor que se interesse em saber as novidades sobre a leitura, sobre a plataforma ou a árvore, entra naquele grupo. Então, a gente está sempre colocando. Ontem mesmo veio veio uma, acho que foi da Árvore também, falando sobre os escritores gaúchos que estão dentro da árvore. Então, eu quero trabalhar com os escritores gaúchos, já está o link lá, entra, não precisa ficar procurando, a gente está sempre colocando uh, assuntos que sejam pertinentes para cada plataforma. Então, eu já fiz também postagens no YouTube, no Instagram, também do NTE, falando que tem romance, que tem ficção, que tem conto de terror. Então, de repente, é aí que a gente vai pegar o nosso aluno. E a gente pode achar que o livro que eu estou indicando é maravilhoso, mas não é o que ele quer ler. Então, a gente tem que fazer a propaganda tentando que esse aluno acesse. Ó, você gosta de livro de terror? Você gosta de RPG? O que, que você gosta? Lá dentro tem. Depois que ele entrar, pronto, pegamos ele lá dentro. Então, primeiro ele tem que entrar, né? ele tem que fazer o primeiro acesso. Gente, aproveitar o gancho né, da Suzy. Suzy, super parabéns pelo seu trabalho aí. Uh, e aí, gente, assim, ó, uh, dizer para vocês também que a gente tem o privilégio aqui na região da 28ª de ter muita escola técnica, né, e um trabalho fa fantástico que o pessoal faz, e dizer para vocês assim, ó, que a plataforma Árvore tem muito material para a escola técnica, tá? Então, que é importante vocês entrarem, navegarem, procurarem, né, que com certeza vocês vão encontrar muito material aí que pode assessorar, nas aulas de vocês, tá, é verdade, Lu, a, a Suzy é maravilhosa, tá, então eu acho que é uma super dica aí para vocês, enquanto professores, usar lá em cima a questão da barra, né de pesquisa para poder fazer essa pesquisa e procurar o que uh, a plataforma pode contribuir para os trabalhos que vocês estão fazendo com os alunos aí né uh, a Eta também que tá fazendo a parte de fez a parte de revitalização também da Seduc tudo né afinal de contas eu super acompanho a rede social aí da 28ª né Uh, então, gente, eu acho que é uma, uma questão importante aí de ressaltar com vocês. Os canais de atendimento estão ali e eu quero <risos> compartilhar algo com vocês, que nem a Leia e nem a Suzy sabem, porque não saiu ainda, tá? Mas que eu vou estar tá encaminhando na metade da tarde para o grupo e aí vai. Spoiler, spoiler, spoiler tá? então, Cris. Tá? É spoiler, tá? Gente, a plataforma Árvore vai estar tá dentro do Google Classroom para o retorno às aulas. Tá? Então, é um para nós, assim é uma grande vitória e eu quero dividir em primeira mão aqui com a 28ª. Vai o folder para os alunos, essa questão toda para vocês. Isso tudo tá, vai ser encaminhado aí uh, metade da tarde para as gurias e as gurias vão colocar nos grupos. Então, é super importante que vocês acessem o grupo de leitura da 28ª para poder estar tá recebendo esse material né, que é pensado, montado aí para vocês. Tá? Leia, Suzy. E ai, que notícia vida. boa, Cris. Bom demais, né? Nossa hum. senhora. Eu ai, sou uma fã ai, das plataformas ai, de leitura, que né? Que e da leitura no um todo. Eu encho o saco nesse sentido. Boa, e, e queria lembrar que tem um material muito legal que vocês disponibilizaram também sobre as sequências didáticas. Tá pronto, gente. É só pegar lá, pega, já vai. Tem o um livro que as colegas ali mostraram. Tem a habilidade tem a competência, tem a sugestão de atividade, tem a sequência direitinho, assim, olha, nos facilita, nos auxilia pra caramba, e é tudo alinhado com a BNCC, é tudo aquilo que a gente já tem que estar tá trabalhando com o nosso aluno, tá? Fala, Suzy. Ah, eu só queria sugerir também, já que eu estou falando de, de mídias, né, de, de metodologias ativas, o Render Forex que eu coloquei o link aqui do lado, vocês, se vocês não têm tempo, mandem os alunos fazer as vinhetas. Cada aluno pode fazer uma história em quadrinhos, cada aluno pode fazer uma mini historinha, cada aluno pode fazer um vídeo pequeno sobre a escola. Então, é essa a ideia. De repente, a gente não está com tempo, a gente está na correria, mande os alunos entrarem, ó, vocês entrem lá no site, eu quero que vocês criem alguma coisa a partir do logotipo. Tudo é gratuito, a gente nunca vai oferecer um aplicativo ou um site que tenha que se inscrever que tenha que pagar. Então, o Render Forex, vocês fazem logo, vocês podem fazer vídeos, criações animadas, personagens animados, então tem muita coisa que pode fazer lá dentro do, do Render Forex. Então, assim, o ideal é a gente entrar, mas se a gente não tem tempo, divulgue para o seu aluno. De repente, vocês têm aí artistas e vocês não sabem. De repente, vocês podem até pensar em criação de histórias animadas. Fazer o material da árvore, mandar para criar. Exatamente. cria um livro a partir do livro que você leu animado. Faça a sua... Então, assim o que, que eu digo sempre? A gente sempre oferece, a gente não obriga, a gente só oferece. Por quê? Porque eu não posso obrigar um aluno a entrar numa, numa plataforma que não é a dele de estudo. Mas a gente pode dizer que existe essa plataforma e ele pode entrar. Quando eu dava aula, não digo muitos anos atrás, há pouco tempo atrás, eu fazia isso, ó, vocês podem me entregar o trabalho de vocês em várias formas, em vídeo, você pode me entregar no PowerPoint, você pode me entregar por e-mail, ou você pode fazer que nem a sua avó me entregar, me entregar no papel. Não tem problema, a gente recebe de qualquer forma o trabalho. O que que acontecia? Um, talvez, na corrida me entregasse em papel, os outros todos se sentiam desafiados a me entregar um trabalho diferente daquele do papel. Porque eu tinha dito que não era para entregar no papel. Eu tinha entregado no papel, não ia obrigar. Eu não vou também me arriscar e dizer que eu queria diferente e a mãe chegar lá né, e dizer que não tinha como fazer. Então, muitos não me entregavam no papel. Eu tinha dez turmas de ensino médio e as turmas não me entregavam no papel. Eles me entregavam em qualquer formato, menos no papel. Então, a gente também tem que pensar que esse aluno, além de ele ser um nativo digital e um inocente digital também, porque muitas coisas eles não sabem, a gente tem que pensar que nós temos que dar ferramentas boas para eles. Então, fiquem ligadas nas nossas redes aí, a gente está sempre colocando uh, ferramentas legais para os alunos também, que eles possam criar né, de forma legal, nada de criação de cachorro sendo morto, gente atropelada e não sei o que mais, que eles gostam de compartilhar, que eles também aprendam a compartilhar a produção deles, as coisas boas que eles fazem. E assim, gente, a, a Cris já é nossa velha conhecida aqui da 28, né, Cris, já tivemos outros projetos, acho que o pessoal aí do do, do, do, do, do de um período anterior, aí, 2017, acredito, 2018, né, vai estar tá lembrando da Cris, que ela já trabalhou aqui conosco. Prazer imenso conhecer a Raquel e a Karine, né, Lembrem sempre da gente, sempre que vocês quiserem alguma coisinha, tá? E eu vou solicitar, assim se as escolas fizerem alguma proposta de trabalho bem legal, usando a plataforma Árvore, manda para mim, aí a gente encaminha para a Cris, a gente faz uma divulgação, porque a, a, a gente organiza a formação, a gente está buscando essa, essa capacitação, essa instrumentalização das escolas, e é muito legal a gente ter o feedback de retorno. Olha, Leia, usamos na nossa turma, foi super legal, os alunos estão adorando. É, é gratificante para a gente ver que a gente fez um momento, a gente conversou com vocês e está tendo um impacto lá no aluno, que é a nossa prioridade maior. Tá? Então, tiveram agora, né, nesse retorno, ou até nesse primeiro semestre, já alguma coisa de interessante usando a plataforma Árvore, manda para nós, vocês podem ter certeza manda que é o tratamento da tá? É, manda para ah? mim direto. Manda para mim ah? direto. Isso. Ou manda para manda para mim. mim também. É, manda manda para mim o colega é que chega igual. Isso. E aí eu encaminho também para a Cris para eles ficarem sabendo o quanto de coisa linda a 28, as escolas da 28, estão produzindo. Certo? Mais alguma coisa, Cris? Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, só agradecer, agradecer o momento, a oportunidade de estar aqui com vocês, rever alguns colegas, né, a fofoca está por aí também, né, então super agradecer, né, a oportunidade de estar com vocês. Ainda não presencial, né, porque eu faço questão da 28 ser uma das primeiras presenciais, né? Uhum. <risos> Sempre. Bom demais, Cris. Ali, alô. <risos> um abraço, pessoal. Muito obrigada, tá bom? Um abraço. Foi Muito bom, gente. Feliz. Muito obrigada. Obrigada, tchau. obrigada, gurias. Tchau, a gente a depois tchau. vai estar colocando a gravação lá no, no YouTube, tá? No canal do NTE. E aí a gente compartilha o link com vocês e vocês podem estar passando para os colegas aí nas escolas, certo? Brigadão. Um bom recesso para todo mundo. Um bom restinho de sexta-feira, um bom final de semana. Se cuidem. Beijão. Pessoal.